O noivo está chegando Quem preparado estará ...of its founders We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order a world where the rule of law not the law of the jungle governs the conduct of nations when we are successful and we will be temos uma chance real nesta ordem de novo, uma ordem em que as nações Unidas credíveis possam usar seu papel de paz para cumprir a promessa e a visão dos fundadores dos EUA. Olá, meus ouvintes do canal, que Deus abençoe a todos vocês no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra é, sobre algo que... É, aconteceu que foi noticiado nos telejornais, na mídia em si, na internet e foi muito comentado também no meio dos cristãos que acreditam muito na volta do Senhor Jesus e eu quero de antemão é, apresentar também o meu amigo na fé, meu irmão na fé, o Everton, o Everton que vai também estar participando desse vídeo com seu, o com seu comentário com a sua, com seu ponto de vista na, no que ele acredita e também na palavra de Deus o Everton tem um canal que se chama Se Preparando para o Arrebatamento o canal dele eu vou deixar também é, no link da descrição do vídeo o, o canal dele para que vocês possam ir lá também e, e, e ver os vídeos do Everton. E logo após esse, esse, esse comentário, essa, essa palavra que eu vou dar para vocês aqui, o Everton vai entrar com a sua, sua palavra através do Espírito Santo, no que se diz respeito a esse acontecimento que foi, é, vamos direto ao assunto, que foi é, a declaração de Bolsonaro, declaração que me chamou muito a atenção e eu até comentei com várias pessoas da fé, várias pessoas que, que acreditam na volta do Senhor Jesus, acreditam no, na vinda do nosso Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja. É claro que, que isso que o Bolsonaro disse, que eu já já vou falar para vocês, que, que ele falou, é repercute sim nas profecias bíblicas, porque a Bíblia relata que quando estivéssemos perto do final dos tempos, seria somente um líder, uma religião e uma só moeda. Isso mesmo que você ouviu. A Bíblia ela fala que nos últimos dias é, haveria um líder mundial, que seria o anticristo, o falso profeta, e a marca da besta, que é a moeda única mundial. Muito bem, vamos lá. Bolsonaro ele disse que é, tem planos, projetos, juntamente com o presidente da Argentina, para criar a moeda única na América do Sul, que seria o peso real. Isso, é, esse noticiário me chamou a atenção, porque... Tudo está diante dos seus olhos, você que vai ouvir essa palavra, tudo está acontecendo diante dos seus olhos, você é, viu aí no início do, do vídeo, depois da, da introdução do canal, você viu que o, aquele presidente dos Estados Unidos, o pai do Bush, ele já falava sobre uma nova ordem mundial. Já falava a respeito de uma economia global. E ele fala que esse projeto ele vai acontecer. Mas por que, que vai acontecer? Por que, que o Bolsonaro teve essa ideia de criar uma moeda única na América do Sul? Você acha muita coincidência ele falar sobre uma moeda única você acha muita coincidência ele é, revelar ao mundo essa moeda única na América do Sul que eles têm a intenção de criar? Isso não é coincidência, meu amigo. Essa moeda que, vai, que eles estão tentando implantar na América do Sul não é a marca da besta, mas a Bíblia diz que Deus ele revela ele mostra aos seus pequeninos as coisas que estão por vir no mundo. Então, Deus ele está dando sinais de que a volta dEle está cada vez mais próxima. Então, Deus ele está revelando de várias maneiras. Ele revela não somente é, mostrando através de sinais, falando através de sinais, mas Principalmente através da sua palavra. Ele disse que nos últimos dias aconteceriam sinais prodígios, é, sinais do céu, é, no mar, na terra. Os homens é, serão vão desmaiar de terror pelas expectativas das coisas que sobre, sobrevirão ao mundo. O que acontece é que tudo isso que você está vendo, é uma crise que está se instalando, que ainda não estourou. Esse estopim ainda não estourou. E quando esse estopim realmente estourar, então o que, que vai acontecer? Eu acredito, eu acredito, eu tenho muito, eu tenho essa visão é, espiritual de que logo após o arrebatamento da igreja, olha só que forte. Logo após o arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar num caos, num caos grande, porque a Bíblia diz que tem uma passagem que fala assim, por que desejais o dia do Senhor? O dia do Senhor não é dia de luz, é dia de trevas. O arrebatamento da igreja vai trazer alegria, paz para os que subirem. Para os que ficarem, o arrebatamento da igreja vai trazer destruição, porque imagina só você, numa avenida movimentada, carros circulando alto, em alta velocidade, em rodovias. Só que nesse carro, há uma pessoa que crê no arrebatamento, crê na volta do Senhor Jesus. Ela vai ser tomada, e aquele volante vai ficar sem ninguém ali, para controlar o veículo. Então o que vai acontecer? Tragédia. Tragédia, meu amigo. Imagina nas linhas férreas de trem. Nos aviões caindo, helicópteros. Esse mundo vai virar uma bola, meu amigo. Esse mundo vai virar um pandemônio. Eu não estou aqui querendo trazer terror para você que vai ouvir essa mensagem. Eu não estou aqui querendo trazer medo para você. Eu estou aqui querendo trazer para você salvação. Lá em Apocalipse está escrito assim, olha só. Olha só, em Apocalipse 3, não só no Apocalipse 3, mas quatro vezes o Senhor Jesus alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não estou aqui para te trazer medo, para te trazer confusão, para te trazer é, que você deve estocar comida porque vai ser criada uma moeda única, não. Porque nós que cremos no arrebatamento não estaremos aqui para receber marca da besta. Nós já temos a marca da promessa, que é a marca do Espírito de Deus. Nós já temos essa marca em nós. Você que crê, você que acredita na volta do Senhor Jesus, você já tem uma marca em você. É a marca do Espírito de Deus. Mas aos que ficarem aqui na grande tribulação, verão essa moeda única que vai ser uma marca ser implantada nas pessoas para controle populacional, para controle mundial. Então o que você está vendo sair da boca de Bolsonaro é nada mais, nada menos do que o cumprimento das profecias bíblicas, andamento para que se cumpra tudo aquilo que Deus determinou que tem que acontecer que é a sua volta. Então, por que, que eles estão tramando criar moedas únicas na Europa, na América do Sul, na Ásia? Para quê? Para que quando vier o estopim, que é essa bomba que vai explodir no mundo, que eu acredito que seja o arrebatamento da igreja que vai explodir, que vai chamar a atenção da humanidade, que vai dar um reset financeiro, então, Surge esse líder mundial, ou anticristo, que vai então apresentar a sua proposta de criar uma moeda única mundial, uma única religião e somente um único líder. O que você está vendo vindo de Bolsonaro, não somente dele, mas as coisas que estão acontecendo, como o Everton mesmo disse sobre o Emmanuel Macron criar essa potência na Europa de 10 países, você vê Jared Kushner é, agenciar um acordo de paz no Oriente Médio, você vê é, os acontecimentos, terremotos, tudo isso indica um indício de que o arrebatamento da igreja está próximo. Eu quero alertar você que vai ouvir esse áudio, você vai ver essa mensagem, esse vídeo de que nós estamos à beira do arrebatamento da igreja. Eu não posso aqui dizer para você a data, o dia, a hora e os segundos que isso vai acontecer, mas eu posso te afirmar uma coisa, nós somos a geração da volta do Senhor Jesus, nós somos a geração do arrebatamento da igreja, e você tem que despertar, acordar, desperta, porque tudo que você está vendo acontecer nesse mundo, tudo que você está vendo é, esses acontecimentos, é para despertar você, é para acordar você, é para que você é, venha ser tomado no dia da volta do Senhor Jesus, porque quando esse, esse momento vier, quando acontecer esse momento, que é o arrebatamento da igreja, você esteja preparado para subir com Ele, ao encontro dEle nas nuvens. E eu acredito que é Deus permitindo essas coisas acontecerem para que muitos que estão dormindo venham despertar, porque há muitos, muitos no nosso meio dormindo, muitos que estão dispersos, muitos que estão aí, é, desacreditados, porque ficam vendo vídeos de pessoas que ficam marcando datas. A, a intenção dessa pessoa é até boa, é, ela quer que Jesus volte logo, mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é de acordo com o calendário de Deus. Deus tem um calendário, Deus ele tem um dia, Deus ele tem uma hora para que se cumpra a sua vontade. E esse dia, essa hora, eu posso afirmar para você que está chegando sim, e que nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento das profecias bíblicas. Quando eu ouvi Ele falando sobre uma moeda única na América do Sul, me veio na cabeça a Palavra de Deus. O Espírito Santo falou comigo que a hora da igreja partir está chegando, e para que eu viesse fazer vídeos alertando as pessoas de que isso é um andamento para a chegada de um líder mundial, para a chegada de uma nova ordem mundial, mas eu creio que você que está me ouvindo vai despertar antes, antes que aconteça o arrebatamento, vai se entregar antes que o arrebatamento aconteça para que você então também venha subir na glória, venha partir para a glória, e assim nós nos encontraremos lá, juntamente com o nosso Senhor nas nuvens. Eu vou deixar a palavra com o meu amigo Everton agora, ele vai dar uma palavra de fé para vocês também, e eu quero aqui deixar meu alerta novamente, o que você precisa mais ver para acreditar que nós estamos no final dos tempos? Pare para analisar, ele veio na mídia e falou sobre uma moeda única, de início com a Argentina, mas ele disse claramente, busque aí os vídeos que você vai ver, uma moeda única na América do Sul, essa é a intenção da nova ordem, meu amigo, fazer um estopim, um, um reset financeiro, que aí, então, abre caminho para um líder mundial. E eu acredito que esse líder mundial já está entre nós, esperando somente o Espírito Santo sair, para, então, dar início aos sete anos, ao início da grande tribulação. Mas eu acredito que nós não estaremos aqui. A igreja, que crê no arrebatamento, não estará aqui para ver o bicho pegar aqui embaixo. Eu vou deixar a palavra agora com com Everton, e que Deus abençoe a todos vocês A paz do Senhor a todos Aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno Do canal Preparando para o Arrebatamento eu gostaria de desde já agradecer o... Primeiramente a Deus é claro e aos irmãos ouvintes E também ao nosso amado irmão Maicon Leite do canal O Noivo Está Chegando, que está dividindo este espaço aqui comigo agora e eu gostaria que quem pudesse abrisse suas bíblias no livro de Apocalipse capítulo 13 versículo 16 e 17. É, todos nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Muitos não acreditam, mas aqueles que estão ligados sabem que o tempo já chegou e em breve Jesus está aí recolhendo a sua igreja. ultimamente temos visto as notícias na televisão, no, nos rádios, na internet do que os governos têm feito né? ultimamente não muito tempo é, o presidente francês emmanuel macron é, está tentando juntar aí uma fazer uma força né um exército de dez países e todos nós sabemos que na bíblia fala né de sobre dez chifres que são governos fortes E tem também essa União Europeia e embora alguns países que, queiram sair da União Europeia mas nós sabemos que é, a tendência é só unificar o próprio Papa Francisco mesmo ele disse é, várias vezes que o mundo precisa de um único líder mundial e aqueles que Abriram a Bíblia? Vamos ler. Capítulo, Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, que diz assim. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tenha a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Ultimamente, essa semana, agora, semana passada, é, vimos aí na televisão o nosso presidente é, Jair Messias Bolsonaro, falando sobre uma união de uma moeda, do real... Com o peso argentino e ele disse que isso seria o início para ampliar essa, essa aliança, né? É, é, para no final, mais para frente, toda a América Latina tenha essa essa única moeda. A princípio eles até falaram lá que que o, a moeda poderia chamar é é, peso real mas sabemos que por enquanto é converso mas o papo lá é sério o próprio é, é, o próprio o próprio Paulo Guedes ele mesmo disse que em 20 anos o mundo teria apenas cinco moedas em 20 anos eu particularmente acredito que não. Acredito que o mundo não durará mais 20 anos, essa é a verdade. Na verdade, o mundo vai durar, né? Eu acredito que Cristo volta antes de 20 anos, mas eu acredito que a, a, a, a moeda única que muitos falam é realmente vai acontecer muito em breve. E esse versículo que eu acabei de ler aqui, o 16, diz aqui: está falando do anticristo. Ele, Fará com que todos né, Pequenos e grandes Ricos e pobres, livres e escravos Sejam dada uma marca Na mão direita ou na testa O que é isso? Isso é a moeda única Isso é um chip, né? chip é, Isso será o, um, um, Uma identidade nova né, Com esse, essa marca Que o anticristo Vai lançar Para Aparentemente Para facilitar a vida de cada um Ele vai ter o controle total do, Da população mundial E O versículo 17 conclui aqui Que se ninguém Quem não tiver essa marca Não vai poder comprar nem vender Somente aqueles que tem a marca Ou o nome da besta Ou o nome de seu número Então o versículo, ele deixa aqui claro que o anticristo implantará uma marca que fará as pessoas comprarem e venderem. Quem não tiver, não, não vai poder fazer isso. E o que tem a ver com as notícias, que nós já, vi, já, já falei aqui há pouco, na Europa já tem a União Europeia, tem o Euro tem o dólar que é utilizado em muitos países e no mundo inteiro onde você vai com dólar você compra o royal agora está querendo juntar também e aos poucos a gente está vendo que estamos caminhando para essa única moeda em breve vai ter um colapso geral na, na, na parte financeira da parte econômica mundial. Então, este homem que entrará com a solução desta marca. Que nós conhecemos como a marca da besta. Ele será o anticristo. E esta será a única moeda. No mais é isso. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes amados e amadas irmãs. E ao nosso irmão Maicon Leite por ter me convidado aqui para esse espaço, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém.